No verão de 1944, um contingente de quase 3 milhões de soldados aliados permanece aquartelado no sul da Inglaterra, sob o comando do General Eisenhower. Está tudo pronto para começar a Operação Overlord, o ataque definitivo sobre o continente europeu. Os preparativos estão sob o mais absoluto segredo. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, o General Von Rundstedt Espera o ataque desde as costas fortemente fortificadas. Os comandos estarão entre os primeiros a tomar terra. Sua missão? Debilitar defesas costeiras e destruir linhas de abastecimento. Tudo está pendente de que Eisenhower tome a decisão final. O dia exato do desembarco na Normandia. O dia D. Davi e Golias O Coraçado Bismarck, a joia de Chris Marine, é afundado em maio de 1941, durante sua primeira batalha pelo Atlântico Norte. Este navio foi poderoso o suficiente para afundar o, o Cruzador Hood e manter toda a marinha em xeque em uma longa e difícil perseguição. Hoje, nossos relatórios indicam que uma réplica de Bismarck será embarcada amanhã para patrulhar as costas da Normandia. A resistência francesa pode nos ajudar a colocar lá quatro homens. Se pudermos afundar este encoraçado, impediremos o renascimento de uma lenda e facilitaremos futuras operações na zona. Bem, oficial, você será levado até o cais do sul do porto. Sabemos que tem um mini submarino potentemente armado nas proximidades. Deverá conduzir até o encoraçado e lançar um torpedo contra a proa. Depois deverá usar um bote para fugir em direção sul, até o ponto marcado pela boia. Oficial, essa é uma oportunidade de fazer história. Lhe desejo o melhor. Muito obrigado. e saudação internauta seja bem vindo eu me chamo andré e você está isso mesmo do os jogos hoje vamos continuar com com com isso mesmo comandos atrás das linhas inimigas hoje na missão 13 <risos> Este é o 14 quarto vídeo dessa série Se você perdeu algum anterior É só conferir O quê? Isso mesmo, a playlist correspondente Antes de começar, vamos dar uma olhada geral do cenário Muito bem, rapazes O plano é o seguinte Quero que o Mergulhador e o Boinha Verde limpem a zona Para poder entrar no porto a bordo do bote Uma vez essa zona inferior resolvida Podemos trazer o grupo de bote até o portão Em seguida, repetir a tática O Boina Verde deverá chamar a atenção dos inimigos Para o mergulhador dar a volta por trás E acabar com eles Depois, eliminar esses inimigos Dessa zona da esquerda Feito isso, deverá levar o grupo pela zona da direita O motorista deverá colocar o caminhão Em frente à garagem De modo que bloqueie a saída do tanque Que está lá dentro O Boina Verde deverá distrair a patrulha com o decoy E aproveitar essa brecha para seguir até o objetivo O mergulhador... Seguirá por água e chamará a atenção para que o Boina Verde possa agir. Uma vez a área limpa e tendo plantado a bomba, disparar um torpedo contra o encoraçado. Ativar o detonador para chamar a atenção das patrulhas. E escapar em direção sul. Entendido? Uhum. Em frente! O Boina Verde pode calar essa parede. Consider oh. it done. É That's easy. Just uh. leave it to me. Okay. Yes, sir. Coming right over. Tem que aproveitar essa embarcação para poder entrar. Coming, sir. Beleza, já estamos dentro. Right on, sir. Não podemos esquecer de abrir o portal? Immediately, sir. Halt! Ah. Understood, ah. sir. Yes, sir. E voltar pra água. Right over, sir. Coming right over, sir. Coming, sir. Mhm. Uh -huh. Vista. That's easy. Immediately, sir. Coming right over, sir. Yes. Beista! Yes, sir. Mhm. Coming. Coming over. Beleza, essa primeira área está limpa. Considera tudo. I'm coming. Just leave it to me. Coming. Yes, sir. Coming right over, sir. That's easy. Just leave it to me. Coming. Okay, sir. Beleza, agora apanha essa galera aqui. Yes, Sim, senhor. Todos a bordo! Right out, sir. Yes. Uma coisa sir. curiosa é que uma vez que você. Coming, sir. Matou o cara e abriu o portão, a embarcação para de passar. Yes, sir. Coming, sir. Coming right over. Sir. Yes. Yes, sir. Understood, sir. Coming, sir. E agora, repetir a tática. Uhum. -huh. Yes, sir. Right out, sir. Understood, sir. Yes, sir. Immediately, sir. Understood, sir. Yes. E headshot coming right over, sir. Coming, sir. Agora limpar essa área da esquerda. Afinal de contas, a gente vai precisar passar por aqui. Sir, Coming right over, sir, yes, sir, Immediately, sir, nem precisava esperar, dava tempo de matar ele, and for let's, Understood, sir, right out, sir, no way, sir. Imediatamente, sir. Right out, sir. Pronto, essa área já tá limpa agora. Coming right over. E agora levar o sir. grupo até o local. Understood, sir. Yes, sir. Coming, sir. Yes, Sim, senhor. Coming, senhor. Mm-hmm. Uhum. Estou vindo. Sim, senhor. Yeah. Beleza. Agora colocar o caminhão em frente à garagem. I'll be right there. Em frente ao portão, né? Considero isso feito, chefe. Uhum. De modo que o tanque não consiga sair. Right out, sir. Aqui depois que solta o alarme, sai um tanque daqui, okay. dificultando coming muito over. a fuga. Recolhe o um cadáver. Sure thing. Affirmative, sir. Understood, sir. Finally, some action. No problem, man. Okie dokie. Right away. Sure thing. I'm coming. Consider it done, boss. Coming. Colocando o radinho aqui no jogo chamado de Decoy. Come over. Okay. Que significa isso? Just leave it to me. Okay. I'll be right there. I'm coming. Consider it done. That's easy. Understood, sir. No problem, man. Yeah. Consider it done. Coming. Okay. Coming. Finally, some action. Agora distraia a patrulha para poder cruzar. Mm-hmm. Yes, sir. Coming right over, sir. Come on over. Go, ahead, go, ahead, go, go, go. Right away. No problem, man. Erez a mata pega ele recolhe o corpo recolhe o corpo yeah finally some action I'll be right over okay sir uh-huh coming just leave it to me yes sir coloca a bomba yes sir I'm coming não não não volta aqui OK. Uhum. Caramba! Come on over! Eles estão uhum. vindo! Considero isso feito, Boss. Não, não, não, não! Right away! Uhum. Vai, vai, vai, vai! Yep, fine, sir. Uhum. Não, oh, não! Caraca. Come on! Carai! Por Come muito pouco! Come on over! Rapaz! Deixa eu ver se ainda tá gravando. Sim, tá gravando ainda? Ótimo. Ouvir das dúvidas, né? Coming, sir. That's easy. Yes, Isso. Beleza, agora trazer o Marine. Yes, sir. Vamos lá que temos que ser rápidos. Faleceu. I'll be, right be, be Uhum. -huh. Consider it done. Okay. I'll be right over. Faleceu. Just leave it to me. Consider it done. I'm coming. That's easy. Affirmative, sir. Okay, sir. Beleza, vamos embora, vamos embora. Just leave it to me. That's easy. Tem que recolher o cadáver, senão a patrulha vai ver. Okay. Come Vereza, baixa daí. Tá yes, sir. Mhm. Uhum. Just leave it to me. Yes, sir. Abrindo o portão. That's easy. Mhm. Uhum. Okie dokie. Sure thing. Finally, some action. Yes, sir. Uhum. Come on over. Beleza, agora arranjar um jeito Just de adentrar me. no submarino. Consider it done. I'm coming. Coming. I'm coming. Just leave it to me. Yes, sir. Coming right over. Sir. Imediatamente, sir. Coming, sir. Uhum. -huh. Consider it done. Ok. Yes, sir. Coming right over. Sir. Uh -huh. Matou, matou. Oh, that's easy. Consider it done. E agora sai daí. Yes, sir. mhm. Uh -huh. That's easy. Yes, sir. Yes, sir. Uhum. -huh. I'll be right there. Toki-toki, I'll be right there. Just leave it to me. E agora, fogo! Understood, sir. Coming right over, sir. Yep. Apportive, sir. Immediately, sir. Right on, sir. Yes, sir. Pronto, recolhe o barco. Understood, sir. Right out, sir. That's easy. Como podem ver, nessa posição você não é visto. Immediately, sir. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Coming right over, sir. Coming, sir. Apareceu uma embarcação inimiga aqui E a gente vai resolver Sim, Essa parada assim Também se pode usar o canhão Em algumas versões de comandos, Sir. Agora todo mundo pro barquinho. E vamos embora. Yes, Sir. Yes, Sir. Coming right over. Sir. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, se gostou não esquece de deixar o seu like, para não perder os próximos vídeos inscreva-se e ative as notificações, conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima! Missão cumprida, oficial! Dispensa!